Como é que é, malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo e começamos bem o ano, começamos bem o ano com um produtozinho para o Civic K20, até à data, super saja, super saja, vocês já conhecem. E o que é que eu tenho aqui? Bem, como vocês no título já viram que eu não sou muito dos clickbaits, nem daqueles uh, show-offs malucos, é o que é, é o que é, sem tretas. O que é que os meninos enviaram para aqui e eu meti no título mais 10 cavalos no K20 Super Chája. vocês já vão cair em cima e isso alguma vez dá 10 cavalos ou okay. <risos> Sem mais demoras eu vou já mostrar o que é que é que vocês na capa viram mas vocês vão querer ver aqui bem jeitozinho tudo à maneira. Ora, aqui está o que é uma borboleta para o K20 Super chaja. olha só, Hã? olha só para esta menina. Deixem-me por aqui para eu vos mostrar o que é que traz mais: traz a respectiva junta, ok, e os respectivos parafusos, e depois aqui não traz mais nada. Deixem-me só vos mostrar mais uma vez aqui a borboleta. Isto aí, onde é que roda para, roda para aqui? Assim. Brum, brum, brum. Brum. <risos> este beatbox é demais e sim, temos aqui uma borboleta de 70mm para o K20 Supercharger e porque é que eu digo que dá mais 10cv? Não é que isto a gente monte e puma é, maravilha apareceram 10cv, foi só para, para o título para vocês verem que dá para aumentar a potência, e vá, foi um bocadinho clickbait, isto aqui montado e toda a eletrónica ajustada à nova entrada de ar, que isto vai permitir mais entrada de ar, ou seja, se vocês contêm um K20 atmosférico, um motor atmosférico, quando metem uma borboleta e um coletor de, de admissão e tal, já notam o carro a puxar. Imaginem com turbo ou compressor que é o meu caso, que é o ar a ser empurrado de supressão. O ar a ser empurrado de supressão, que a devida eletrónica afinada para este novo uh, ar extra, digamos assim. Poderá facilmente a gente aumentar ali 10 cavalinhos no motor compressor, ou Facilmente, facilmente. Portanto, não é de todo um clickbait. Ela é toda é em mínimo, mínimo, ok? E está disponível aqui na Max Spinning Rods por 72 libras. Digam lá como vão daqui, não é nada caro. A este preço, vocês ainda conseguem tirar... Os 10% de desconto é eh, o chamado Yuri 10 aqui na, na Max Pending A gente tem dois códigos: tem o código Yuri ou oh, Yuri 10. Não se baralhem, eh, vejam na descrição: é compras superiores a X valor, abaixo de X valor. Usam o código um ou outro. Sei que há uma que me diz: é para o Yuri 10 e não deu. É para o Yuri, não deu. Pois tem que ver o valor. Pessoal. Tem que ver o valor. Ora, como eu estava a dizer, isto é, dizem, eles dizem aqui. Isto é, isto é só para uso profissional, só para track use. Oh, meus amigos, vocês não conhecem o autódromo baixo da gama. Estes meus, estes meus amigos da Max Speeding Rods não conhecem o autódromo baixo da gama. Agora, porque é que eu hum, mandei vir isto? Para já porque eu quero este ano dar uns pralimpimpins ao meu K20. Quero dar-lhe assim uns miminhos. E o meu K20 tem a borboleta de origem tem compressor e tal, puxar ali com fartura, mas a borboleta é a original, foi uma coisa que o C2 a C2 Racing, que é onde eu faço as eletrónicas sempre me aconselhou é, foi a colocar uma borboleta de 70, ou então trabalhar ali em mim e tal, mas novo é novo e é chegar e montar e não há cá truques nem, nem dicas uh, mas o k vem tem dado um bocadinho parado e tal digamos que a potência é pouco que ele anda e sobra acho que até é demais que eu ainda me mato naquilo sem mecânica aqui eu fico maluco mas agora sim a Max Spinning Rods calhou bem porque eh, eles estão a comercializar isto um, agora eles já tinham no site americano mas eles separam o site que das coisas que vêm para cá é o UK e América é o US e eles separam mas após muita chatice minha tanto que eu chatei, eles estão a, a exportar alguns produtos da Max Spinning US para o UK, ok? este foi um dos produtos que eles exportaram e que eu cravei logo, cravei logo, cravei logo, não, é a brincar, é. cai ali que ninjins, bem malta, foi isto que eu vos queria mostrar, ah, mas vocês querem ver onde é que isto fica? Então bora lá comigo, vamos lá ver onde é que isto fica. Ora então, agora desculpem lá, se o áudio estiver ligeiramente diferente e aquele bling bling bling bling bling das luzes, que aqui eu tenho um bocadinho menos de luz, e não estou a usar o microfone externo. Estou a usar o microfone da GoPro. Então, já temos aqui o Super Shaja. Olha, esta coisinha mais linda o Super Shaja. E a borboleta fica aqui. Não sei se vocês têm a perceção, mas eu acho que conseguem ver que ela é muito mais pequena que esta. Aquilo que está ali é isto que está aqui. É só ligeiramente diferente. É só ligeiramente diferente. Aliás, eu agora assim de repente nem sei se pelas dimensões isto vai ser assim, chegar e montar, não sei não, estou a achar isto um bocadinho mais, este tubo não sei se vai dar ali, não sei não, não sei não, não sei não se vai caber ali, ah, pois é malta, como eu estava a dizer, eu não sei se, se vai caber ali assim, chegar e montar, mas isso também não, não são contas do meu rosário, não é que eu, se eu percebesse de mecânico, eu era mecânico, eu não percebo, mecânico não percebo nada, portanto eu depois logo vejo onde é que vou instalar isto, quem é que me vai instalar isto uh, possivelmente será na C2 porque depois é ele que me faz o ajuste todo do, do mapa caso seja necessário uh, e pronto malta, foi isto que eu vos quis mostrar, uma babaleta babaleta para o K20 Super Charger pode ser que um dia deixe de ser Super Charger não sei, não sei, logo se vê vai malta, na descrição eu vou deixar o link do produto o link da Max Spinning Rods os meus contactos, as plataformas de apoio, para entrar em contato comigo para marcar as reviews, essas coisas todas está tudo na descrição. Fica bem, já sabes, um grande abraço e um grande gás!